O pré-candidato pode iniciar a arrecadação para sua campanha a partir de 15 de maio, desde que ele contrate uma instituição arrecadadora para trabalhar com financiamento coletivo, a vaquinha virtual, a vaquinha eletrônica. É importante que essa empresa siga todas as regras, esteja cadastrada no site do TSE para operar esse tipo de arrecadação. Esses recursos só chegarão ao candidato lá na campanha, quando ele tiver aberto a sua conta bancária e já tiver o SPCE instalado. Um abraço, acesse o nosso canal do YouTube Rita Gonçalves, adquira o nosso curso online no site professorarita.com.br e até o próximo áudio ou vídeo.